E saiba que essa é a essência do que o Evangelho nos ensina sobre o significado sincero da nossa existência. E eu digo isso também lembrando que é preciso ter muita humildade no nosso modo de olhar as coisas, porque só a conversão aprofundada, contínua, constante a consciência do evangelho de Jesus... ao espírito do evangelho... que é o que produz em nós a mente de Cristo... o olhar de Jesus... o interpretar de Jesus... o pensar de Jesus... se a gente não se converte a essa consciência... e vai dando razão a Deus... e vai dando razão a Deus... nesse entendimento... E despoluindo o nosso próprio olhar... E o nosso próprio pensar... E a nossa mente para que a mente do Evangelho, a mente do Espírito de Cristo vá prevalecendo em nós todo dia, o que acontece é que a gente, não sendo assim, a gente se torna apenas e tão somente essa multidão de olhares de outros forjando o nosso próprio, conforme essas imagens que estão aí. Um dito, atribuído ao Bob Marley, Enquanto a cor da pele for mais importante do que o brilho dos olhos, haverá guerras. Agora de manhã alguém corrigiu lá no meu mural, me pareceu que com toda a propriedade eu mesmo não me deu trabalho de pesquisar nada, nem estava interessado. Meu objetivo não era a frase do Bob Marley, ele percebeu isso, quem corrigiu disse apenas a nível de esclarecimento. A frase não é dele... E, e a tradução não está correta, ele enxertou isso dentro de uma música dele, Bob Marley. A frase precisa é, enquanto a cor da pele, por mais importante do que a cor nos olhos, haverá guerra. Agora, o que eu gostei foi da montagem, foi desse olho feito de milhares e milhares de presenças humanas. Porque o olhar humano é feito de tantos quantos tenham sido os seres que influenciaram o seu modo de ver, de enxergar e de pensar. Então você é um composer, eu sou um composer. Nosso olhar não é nosso, ninguém tem um olhar único. Todo olhar é feito da multiplicidade das influências que antes nos absorveram e que depois nós as absorvemos mas é nessa troca quando nós somos absorvidos por aqueles que nos notam e nós absorvemos aqueles que nos percebem e nos influenciam é dessa composição que o olhar humano vai sendo forjado o evangelho me diz que a pureza do meu olhar estará em que tanto mais quanto seja possível ele vá ficando limpo de todas essas múltiplas legiões absorvidas na percepção da gente e vá dando cada vez mais lugar à pedra de esquina, a Jesus como aquele que é a minha hermenêutica de interpretação da existência da vida, aquele que é o meu olhar, porque o Evangelho e o ensino dele se tornaram a minha matrix de pensamento isso é o que vai purificando o meu olhar de todas as heranças que do contrário eu tenho, algumas boas outras nem tanto outras ainda horrorosas mas formam o nosso olhar e a gente não percebe por isso se pergunte hoje o quanto do seu olhar já é marcado e definido pela matrix do evangelho e o quanto do seu olhar ainda é apenas e tão somente o resultado das milhões de absorções de influências diversas seja de paixões equivocadas ou aquelas influências impostas pelo medo, pela cultura ou apenas pela sua vaidade absorver o que todos em volta dizem que é bonito enquanto a gente não tem coragem de olhar para o nosso próprio olhar é certo que cegos Cegos, cegos, nós caminharemos E eu peço que você com toda atenção Olhe para dentro de você mesmo Que é um privilégio dos humanos E um privilégio somente nosso Aqui no planeta, até onde a gente percebe Essa capacidade de fazer o loop E olhar para dentro Porque é só nessa percepção de dentro Que a gente vai discernindo como legião é o nosso nome na maioria das vezes, porque nós somos muitos, mas como o Evangelho quer de fato fazer a nossa mente ficar simples, simples, simples, e agir com o um olhar limpo pelo colírio do Evangelho, e carregando nós na mente a matriz do pensar de Jesus, que é o que nos dá esse olhar de luz, que o Senhor realize isso em cada um de nós. É o que eu desejo mesmo de todo o coração. Em nome de Jesus, Vem o canal é você.